Nesse vídeo eu vou comentar sobre o projeto Crosswise que está com a pré-venda iniciando em cerca de 36 horas, ou seja, menos de dois dias. Eu estou um pouquinho atrasado para dar esse recado para vocês, mas antes tarde do que nunca eu vou comentar o que eu acho do projeto e como você pode participar desse lançamento aqui com prioridade. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui nesse projeto Crosswise, será que vale a pena isso aqui? Vou comentar para vocês o que, que eu acho aqui, fazer uma apresentação bem superficial do projeto mesmo, tá? Mostrar aqui como você pode participar dessa pré-venda, beleza? Que pouca gente está sabendo na minha opinião, é um projeto que tem bastante funcionalidade, mas vamos dar uma olhada geral aqui, vamos ver o que, que a gente pode descobrir juntos aí, né? Então, pessoal, é uma corretora descentralizada, tipo Uniswap e PancakeSwap, só que com mais funcionalidades e cross-chain, tá? Então, vai funcionar na rede Ethereum, Binance Smart Chain e Polygon, tá? Inicialmente, mas eles vão colocar também outras redes aí ao longo do tempo, tá? Então, basicamente isso, uma corretora descentralizada com várias funcionalidades, tá? Então aqui vocês podem ver no site deles o que, que é a Crosswise, tem, você pode dar uma lida aqui. Então é uma corretora aqui que vai, ser, uh, né, vai ter a questão da inter, interoperabilidade né, entre, entre, entre redes, né, isso vai ser bem interessante. Você vai ter também Order Book, que as corretoras como Uniswap PancakeSwap não tem. Analytics, que é bem interessante. Vai ter Price Chart também, que é fazer né, os gráficos, você vai poder ver os gráficos dos ativos ali. Você vai poder ver também seu, o seu... Um, o seu saldo na corretora, enfim, tudo isso de forma descentralizada, exatamente como você faz aí na, na PancakeSwap, né, você vai fazer também aqui na Crosswise, tá? PancakeSwap ou Uniswap, enfim, tá? Então vai ter também aqui Launchpad, vão lançar projetos, vai ter aqui todas as funcionalidades de uma corretora descentralizada, mas aqui também outras coisas interessantes como esse aqui, anti, anti bot, anti-baleia uh, também, vai ter coisas bem interessantes aqui que eles estão implementando aqui, novidades aqui no mercado, na minha opinião, tá? Então, pessoal, não vou entrar no detalhe aqui do site, tá? Mas vocês podem dar uma olhadinha sobre o site, o time eu conheço aqui o Frederick Big, né? esse cara aqui eu conheço ele pessoalmente. É um cara que ele é sério na minha opinião, ele tá desenvolvendo esse projeto há mais de 10 meses, eu, eu vi ele lá, fui na casa dele, eu vi ele realmente uh, trabalhando com a equipe, tá, realmente uh, empenhado para fazer o projeto, então pra mim esse aqui projeto mostra que os caras estão realmente construindo algo, não é um, uma, uma fraude ou scam, né? na minha opinião, tá bom, eu vi eles construindo, né? inclusive eu até conversei com esse programador dele Dino também, tá, conheço esses caras aqui, tá bom então assim eles estão construindo é um projeto que é interessante para mim já está pronto aqui também tá eu dei uma olhadinha mostrar para mim tá funcionando o projeto então vai ter a pré-venda aqui agora em cerca de um dia e meio aí pessoal tá então como vai funcionar aqui tá basicamente vão ter três estágios né então pessoal como é que é, funciona isso é, esse não vai ser um lançamento como na Binance e outros lugares tá vai ser o seguinte você se você quiser participar você tem que preencher o formulário fazer o whitelist. eu vou comentar aqui um pouquinho sobre isso e depois que você está é, feito o whitelist, você está atualizado a fazer investimento, a sua carteira é atualizada, você pode enviar o dinheiro para o contrato inteligente, com isso o contrato vai a, alocar os tokens para você, tá? é assim que funciona. Então, os primeiros 200 mil de investimento, né, o preço vai ser 20 centavos de dólar, depois acima de 200 mil até 300 mil, tá? vai ser aqui... Uh, 30 centavos de dólar, depois aqui acima de 600 mil vai ser 6, uh, 6 centavos de dólar. Tá? Então o hard cap aqui do projeto é cerca de 1,1 ponto, ponto milhão de dólares aqui de hard cap tá? e soft, soft cap é 200 mil dólares. Tá? Uh, então aqui pré-venda vai ser 75%, 70% da pré-venda vai ser alocado para o desenvolvimento e marketing, né? 30% vai ser para a liquidez né, da, da corretora. E basicamente é isso, pessoal. O mínimo de investimento é 250 dólares, tá? Então, um investimento, um valor que eu considero pequeno, interessante. E quando o projeto lançar, isso que é interessante, vai lançar com preço de 75 centavos, tá? Então, se você conseguir comprar esse projeto aqui por por 20 centavos, né, na venda dele, né, quando ele sair na corretora mesmo para para público, você pode vender aqui por 75 centavos, tá? Então, seria basicamente três vezes o valor inicial. Só que esse projeto também tem um Vesting aqui, tá? Então eu vou comentar daqui a pouquinho sobre isso. Tem um Vesting de 5 meses. O que é o Vesting, tá? O Vesting significa que você vai receber 20% tokens no primeiro mês, 20% no segundo mês e assim por diante até 5 meses. Então em 5 meses você vai receber todos os tokens, né? Então para você recuperar o seu dinheiro inicial aqui, Tá? Uh, no caso aqui você teria que fazer aqui mais ou menos né o, o o valor aqui teria quase que dobrar na verdade né chegar aqui cerca de um dólar chegando de um dólar aqui mais ou menos você consegue pegar o seu capital inicial do investimento tá tem que fazer o cálculo certinho uh, no lançamento aqui pode ser que você já consiga fazer o retorno do investimento inicial tá que a ideia é sempre você poder assim vender 20% por dos tokens que você vai ter no início né poder recuperar o seu capital inicial tá essa é a minha estratégia que eu faço para todos os investimentos nesses projetos aqui porque isso aqui pessoal é sempre arriscado tá não sei que não é garantido que você vai ganhar dinheiro uh... Tem uma série de riscos, pode ser que até o contrato do, da, do projeto de errado, tem vários riscos mesmo. Então, você tem que entender o que você está fazendo aqui, tá? Investir uh, o dinheiro de acordo com o risco, né? Fazer uma gestão que você tem que uh, você mesmo tem que fazer, você tem que saber que é o arriscado. Obviamente, quanto maior o risco, maior o retorno, né? Mas, enfim, então você não pode botar né, muito dinheiro aqui, porque ninguém sabe para onde esse projeto vai ir. Mas eu vou comentar mais adiante o que, que eu acho também do projeto tá eu vou estar aqui na, na página que tava então que tem as questões das taxas enfim tá não vou entrar no detalhe muito sobre a taxa sobre as taxas aqui como funciona mas toda corretora tem essas taxas aqui como basicamente as, como vai ter essa, as pessoas que vão fazer stake que vão ganhar também tá então é, é bem é bem interessante aqui mas o, o que eu acho mais interessante desse projeto aqui realmente é a questão da das funcionalidades que esse projeto vai ter aqui tá então pessoal antes de mais nada se você quiser participar desse projeto do lançamento aqui é, antes de você decidir se você quiser, quer botar dinheiro ou não, você tem que fazer o processo de whitelisting, tá? que significa o quê? Você vai preencher lá um formulário, né, aqui na CrossWise, informando as suas botando as informações, sua carteira, etc., né, o seu passaporte, inclusive, também tem que informar, é, e você vai, ser, vai receber aqui o whitelisting. Tá? Só que como tem muita gente participando aqui, pessoal, vai ter bastante gente participando, o CEO aqui da, da, do Crosswise, o Frederick, ele falou para mim, André, se quiser compartilhar com a tua comunidade né o, o, o projeto, o pessoal que tiver aí na tua comunidade mais tempo, enfim, você pode priorizar. E as pessoas vão ter aqui uma certa prioridade no whitelisting, tá? Porque vai ter, tem muita gente vendo informação, pessoal, tá? Então... É, vai ser complicado eles poderem fazer o whitelisting de todo mundo, tá? Essa que é a verdade. Então, se você quiser participar aqui com prioridade, tá? Aqui que eu vou mostrar para você como você pode fazer. Primeiro passo, você clicar aqui nesse botãozinho em cima, tá, do aqui, ó, Get Whitelisted, tá? Você clica no botão aqui em cima, vai abrir esse formuláriozinho aqui, tá? Então, você vai seguir esse formulário bem simples aqui, ó, por exemplo, nome, tá? Depois você vai preencher o seu sobrenome, vai botar aqui o seu e-mail, tá? Esse aqui é importante e-mail, importante você colocar o mesmo e-mail no outro formulário que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Tá, depois eu vou colocar o seu país, no né? caso aqui eu botei Brasil, uh, a sua carteira, pode a carteira que você vai usar aí, tá que é só um exemplo, a carteira de exemplo que eu coloquei, aqui quanto você pretende investir, botei 500 reais, ou 500 dólares na verdade, tá? então uh, você pode botar o valor que você imagina que você vai investir, mas não, não tem obrigação de, de, de realmente preencher esse valor aqui, tá só para vocês ter uma ideia mesmo da demanda, e depois você vai clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó, Block Pass, tá? Esse botãozinho você vai clicar aqui, tá? mas você já pode fazer aqui enviar as informações, tá? Você envia as informações aqui, com isso você vai ter uh, participado já do Whitelist, mas você tem que clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó, Block Pass, clica aqui, vai abrir aqui uma, uma, ó, vai abrir, vai abrir aqui uma, uma janela para você fazer o seu white list tá que vai pedir aqui seu passaporte etc tá então você tem que fazer isso aqui sem falta e botar o mesmo e-mail que você usou aqui tá o mesmo e-mail que você usou aqui anteriormente ó que é esse aqui você tem que informar aqui, botar seu passaporte tudo e formar o mesmo e-mail tá para não ter erro beleza feito isso Uh, eu vou deixar aqui no grupo do Telegram, tá, pessoal? Aqui, ó, no canal de alertas e grupo do Telegram, eu vou deixar aqui esse formulário, tá? Você tem que entrar aqui no canal de alertas, vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? E no comentário fixado, se possível. Então, você vai aqui no canal de alertas, procura esse formuláriozinho aqui, ó, tá? Você clica nele, abre, tá? Isso aqui que que é? Quem está aqui no grupo Telegram há mais tempo, quanto mais antigo o seu usuário é no grupo Telegram, mais prioridade vai ter, tá? Então, eu vou montar uma lista de prioridade de pessoas que estão há mais tempo aqui participando da comunidade. Então, essas pessoas vão ter, né, uh, vão ter prioridade no whitelist, tá bom? Então, é uma forma de você ter aí né, um benefício por estar tá mais tempo aí participando aqui do canal e da comunidade. Então, você vai preencher esse formulário aqui, que é um formulário meu, tá? É para mim aqui esse formulário. Você vai colocar a mesma coisa aqui. Você vai botar seu nome... Vai botar o seu uh, o e-mail, o nome, né? Vou botar também aqui o seu usuário do Telegram, eu preciso saber o seu usuário do Telegram para saber quanto tempo você tá no grupo aí participando, né? O Discord também, se você tem, o você tá participando do grupo no Discord, você pode colocar aqui também, tá? Depois eu vou botar aqui próxima, você vai botar aqui então a sua carteira, tá? Só é importante, pessoal, a carteira não pode ser a carteira de corretora, tá bom? É, tem que ser uma carteira que você controla, especialmente você usar aqui MetaMask, tá? eu aconselho você usar o MetaMask, esse, essa extensãozinha aqui, tá? até eu abri para você aqui, ó, MetaMask, aqui, ó, MetaMask Chrome, você pode usar aqui, você instala essa carteira aqui, MetaMask, você tem que saber configurar essa carteira, você tem que ter uma carteira sua, tá? não dá para ser carteira de corretora, pelo amor de Deus, não me bote carteira de corretora, que você vai perder, você não vai receber os tokens, tá? os tokens a Binance não tem, não vai ter, a listagem da Binance provavelmente esse projeto aqui, tá bom? Então, pessoal, você vai preencher aqui também, ó, botar a sua carteira, também o valor desejado e próxima, né? Só marcar aqui também, ó, que você entende que o, o risco, né, de investir, tá? Eu não tô aqui, ah... Uh promovendo esse projeto, estou mostrando uma oportunidade para você que tem obviamente riscos envolvidos, tá? isso aqui você pode simplesmente perder todo o seu dinheiro então eu quero que você marque aqui também que você está ciente sobre isso, tá bom? Eu só estou fazendo a conexão entre vocês aí e o projeto, tá bom? Eu também estou investindo valor aqui, tá? É, mas estou gerenciando o meu risco aqui de acordo com né, o meu portfólio, enfim, a minha estratégia tá bom pessoal? Então você vai me enviar essas informações, eu vou enviar isso aqui para o pessoal da Crosswise e eles vão ter vão dar prioridade Tá, para as pessoas que estão mais tempo aí no grupo do Telegram e no Discord, tá bom? Um ou outro, tá? Se você está mais tempo no Discord, eu vou ver lá o seu usuário do Discord, quanto tempo tá E se você está mais tempo no Telegram, eu vou ver né, no Telegram. Então, eu vou fazer uma lista de priorização, tá? Todo mundo que todo mundo quiser participar, pode participar, mesmo se você chegou no, no grupo do Telegram aqui agora, mas você vai estar tá mais para o fim da, da lista, tá bom? Mas, com certeza, você vai ter chance de participar também, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no CrossWise. O que, que é isso aqui, pessoal? tá? Também tem aqui, ó... No site deles tem a questão aqui, tem o white paper, tá? se você dar uma olhadinha aqui, light paper, na verdade. Tem o light paper uh, aqui nesse botãozinho, tá? Você clica aqui vai abrir esse light paper aqui. tá Eu achei o light paper deles bem interessante, explicando o que, que é, né como funciona o projeto. Eu não vou, de novo aqui, não vou ler tudo isso aqui, pessoal, porque é muita informação, tá bom? Mas aqui tem tudo aqui ó, mostrando que vai ter farms, vai ter né order book, vai ter muitas coisas interessantes que as corretoras hoje descentralizadas não têm, tá? Isso aqui é bem bacana. E você sabe que Polygon também é uma, é uma rede com muita hype aí, eles vão, vão lançar também na Polygon, então é bem interessante também, né? É, realmente pode ser que esse projeto aqui dê uma, dê, um, dê uma hype legal, tá pessoal? Então assim, vou deixar aqui os links da, da White Paper para você também, dá, dá uma olhadinha aí que você vê o que você acha, lê com calma, tá bom? Também tem aqui o... O Twitter da Cross, CrossWise está com 20 mil pessoas seguindo aqui, tá? Então eu já estou seguindo também. Você pode acompanhar aqui as novidades da CrossWise aqui no Twitter. Tá? Aqui esse aqui o Frederick Big, aqui está comentando também Tá sobre o projeto. Um, eles fizeram aqui também uma audit do contrato aqui, tá, tá pessoal? Fizeram aqui uma verificação do contrato, se está tudo ok. Então aqui a TechRate fez esse, esse, essa verificação, tá? Então, são dois contratos que vão ter, tá? Vai ter o contrato da corretora, que é esse primeiro contrato aqui em cima, ó. Esse primeiro contratinho aqui vai ser o contrato da corretora, tá? Esse aqui, o segundo contrato, ele é o contrato da pré-venda, esse contrato aqui, tá? Então, você, aqui que você vai enviar o seu dinheiro uh, daqui mais ou menos um dia e meio, tá? Esse contratinho aqui. Então, esses dois contratos, eu até abrir abri, uma olhadinha aqui no contrato também, tá? Tem aqui os códigos do contrato. Aqui seria o código do contrato da corretora, Tá bom? Esse aqui é o primeiro, o primeiro link que eu mostrei para vocês, aqui é Crosswise Token. E aqui é o contrato da pré-venda, tá? Esse esse contrato aqui, ó, contrato da pré-venda final 6487, tá? Então aqui, ó, aqui tá a função, a pré-venda, tá aqui a função. Então esse vai ser o contrato, provavelmente vai ser esse esse, esse contrato aqui que a gente vai ter que enviar o dinheiro amanhã, tá? É, daqui um dia e meio mais ou menos. E esse, esse dinheiro, esse investimento vai ser feito em BUSD, pessoal, tá? Então, você tem que ter BUSD na sua carteira, tá? Preparado para enviar para esse contrato aqui quando for liberado, tá bom? Então, basicamente, é bem simples. Você vai ter o dinheiro na carteira. Digamos que você quer investir mil dólares, por exemplo. Você vai botar mil BUSD na sua carteira, tá? No seu Metamask você tem que também ter BNB na carteira, não se esqueça, tem que ter BNB para poder fazer o envio da, do BUSD, tá? sem o BNB você não consegue fazer a transação, então você tem que ter um pouquinho de BNB e tem que ter a quantidade de BUSD que você quer investir. Então quando eles liberarem, você vai poder, se você tiver o whitelist né, feito, né, pronto, você vai poder enviar o, o, o dinheiro para esse, esse contrato aqui, tá? e depois com o tempo eles vão, ah, baseado no whitelist, vão liberar aqui os tokens para você, tá? Assim que funciona. Eu acredito que esse contato aqui não vai enviar o token direto, tá bom? Eu até perguntei no, no Telegram para eles ali no grupo Telegram. Aliás, você pode participar aqui ó, no grupo Telegram, vou deixar os dois links para vocês aqui, ó. Tem aqui o Crosswise Grupo, que tem 1.600 pessoas no grupo, tá? E também tem aqui os anúncios, da né os alertas deles aí também, tá? Vou deixar os links aqui também na, na descrição do vídeo. Mas vocês podem pegar isso aqui no site também, tá? Todas as informações. Aqui, se você tiver qualquer dúvida, é melhor perguntar aqui, pessoal, tá? Porque eu não sei tudo do projeto, não. Vocês vão aqui perguntando eu tô aqui perguntando algumas coisas também pro pessoal, tá? Então, até a Rose tá aqui participando do grupo. Acho que eles pegaram, gostaram a Rose do meu grupo lá e a Rose veio aqui trabalhar, tá, tá trabalhando aqui também, tá, pessoal? Então, uh, qualquer dúvida, vocês podem perguntar aqui no grupo deles, tá? Então, eu, tá aqui uh, vou deixar o link para vocês também. O uh, que mais, pessoal? Também são notícia aqui, ó, sobre aqui na News BTC, tá? Mas aqui provavelmente é uma notícia, né? Uma publicação paga, tá bom? Então, não dá para dizer muita coisa, mas interessante, falando aqui que é uma... Aqui vai integrar aqui a rede Polygon, Polkadot, Cosmos, tá? Então, entre outras aqui, tá, pessoal? Então, bem interessante, ó, Polkadot, Cosmos, bem interessante. Polygon também, muita hype né, nesses projetinhos da, da Polygon aí, tá? Então, aqui mostra o que são as funcionalidades, enfim, aqui, na né, Launchpad... Uh, né? aquela coisa de sempre, né, pessoal? Tem, tem vários projetos de corretoras também estão seguindo essa mesma linha, tá? Então, pessoal, o que, que eu acho do projeto aqui, tá? O que, que, que eu acho que são pontos positivos aqui do projeto, né? O que eu acho legal aqui é que, que o market cap ele é bem pequeno, tá? market cap, o hard cap é de 1.1 milhão de dólares, então é um, é um hard cap, de certa forma, pequeno. Tá? Então, esse projeto aqui, se... Dê tudo certo no lançamento, tá? De tudo certo no lançamento, não é um nenhum problema. Existem vários riscos aí, pessoal, da forma que eles estão fazendo aqui, tá? Com um contrato inteligente, é dando certo aqui isso aqui, tá? Eu acho que esse projeto tem potencial aí, de pelo menos recuperar, tá? O, o dinheiro inicial investido né? na, na, no lançamento, tá? Essa é a minha expectativa. Então, eu estou entrando nesse projeto aqui, pessoal, para poder recuperar aqui meu capital inicial no lançamento, tá? E e daí depois ver o que acontece, tá? Eu gosto de fazer, a minha estratégia para lançar esses projetos aqui. Então assim, para esses projetos darem certo, na minha opinião, o que precisa ter é marketing pessoal, tá? Então esse projeto aqui vai depender muito da equipe de marketing deles e eu acabei aqui não encontrando assim uma equipe de marketing aqui, tá? Não achei uh, até não ficou claro para mim qual é a estratégia muito de marketing deles aqui, porque uh, não adianta ter a melhor tecnologia se não tem marketing tá bom? Então eu não, não posso dizer para vocês que esse projeto aqui vai ter uma, uma hype, todo mundo vai querer comprar uh, Após, após a pré-venda vai explodir o projeto, não dá para dizer. Esse projeto aqui não tem plano de lançar na Binance, por exemplo, tá? não tem nenhuma parceria com a Binance, enfim. Pode ser que no futuro aconteça isso, tá? mas agora aqui no curto prazo não tem nada do tipo. Então, assim, vai estar tá para um público inicialmente mais restrito, mas pode ser que se a equipe deles de marketing mandar bem, tá? fizer um bom trabalho, eles podem realmente conseguir né crescer muito forte tá mas por enquanto aqui em termos de marketing eu tô achando aqui um pouquinho fraco na minha opinião tá bom então é, enfim não dá para querer que o projeto simplesmente vai não vai ser por exemplo como os projetos que saem na binance launchpad que são projetos que tem uma um volume né pessoal a binance tem muitos usuários tem um marketing muito forte qualquer projeto que sai lá explode de preço né esse aqui é um projeto que tá, né, não tem uma parceria com uma Binance ainda, mas estão com parceria aqui agora, pelo que o Frederick me contou. Eles estão com parceria com a Chainlink e também com a Certic, tá? Certic vamos fazer parcerias, parceria com eles também. Então, pessoal, está bem no início isso aqui, tá? É, é bem no início mesmo, tá bom? É basicamente isso que eu tenho para dizer para vocês. Uh, eu não sei se eu consegui falar tudo aqui que eu queria falar, tá? mas basicamente são, é uma corretora descentralizada com várias funcionalidades interessantes, tá bom? Vamos olhar aqui também, ó, aqui ó, existem várias corretoras, né, pessoal? Aqui no, no site da CoinMarketCap, Cap, né? Aqui são várias corretoras descentralizadas, eu vou mostrar para vocês, né? Aqui tem muita corretora hoje em dia, tá? Então, a Crosswise vai ser mais outra corretora para competir nesse mercado que está, de certa forma, um pouco saturado, na minha opinião, tá bom? Mas, pessoal, uh, se a gente pegar aqui, por exemplo, vamos pegar uns projetos lá embaixo aqui, por exemplo, aqui, tá? Esse aqui, sei lá, por exemplo, esse New Dex aqui, né? Vamos pegar o um New Dex da vida... É, nunca ouvi falar, tá? Vou abrir esse New Dex aqui, por exemplo. Vamos abrir, por exemplo, esse aqui, YetSwap, né? Plasma aqui, ó. Plasma e Swap também. É, esses projetos aqui, só para dar uma olhadinha em termos de market cap deles, tá? Que eles conseguiram atingir, tá? Vamos ver se New Dex aqui, se eu achar alguma informação desse token deles aqui, se tem algum token, o New Dex Token, vou dar uma olhadinha aqui, New Dex Token. Uh... Aqui não tem informação nenhuma, aqui na, pelo menos não no no, no CoinMarketCap. Vamos entrar aqui nesse outro. Yetswap, Swap. Vamos dar uma olhadinha aqui: se tem algum token. Yetswap. Swap. aqui o token, esse aqui, ó. Tá? Yet Swap. Market Cap, ó. Market Cap tá menos de um, um milhão de dólares, tá, pessoal? Então, aqui mostra que as corretoras não estão assim, não tá subindo tanto de preço assim. O market cap é que mais importa, tá? O preço não importa. O que importa é esse market cap aqui. Tá? Mas vamos olhar aqui a história, aqui, ó. Essa corretora, quando ela lançou, ela explodiu bem ó Explodiu forte, né? Passou para aqui para 20 centavos né? de, de, de dólar, agora tá aqui Em 2 centavos, tá? Então ela fez praticamente Aqui mais de 20 vezes, né? O, o preço Então se a, a Crosswise fizer isso aí, pessoal, vai atingir Cerca de, de 20 milhões de market cap Dá para fazer aí, com certeza Retirar o investimento inicial e mais um lucro Aí, tá? Então é interessante tá? Vamos olhar aqui esse outro projeto aqui, Plasma Swap Esse aqui até eu conheço, tá? Foi um projeto que eu investi também. Se eu não me engano, o market cap está na faixa de 13 milhões de dólares aqui. Tá? Vamos dar uma olhadinha. Plasma. plasma acho que é Plasma Pay o nome, tá? Plasma Pay. Plasma Finance aqui. Plasma Fisne, Finance está aqui. Um, aqui, o Market cap: 13 milhões, tá? quase 14 milhões de dólares, tá? Então, o projeto que lançou, esse aqui lançou com 2 milhões de dólares, se eu não me engano, esse Plasma Swap aqui. Então, pessoal, assim, não dá para acreditar que vai fazer 100 vezes muito rápido aqui, vai explodir, enfim, mas tem potencial de ter ganhos, tá? Essa aqui é a minha opinião do projeto. Depende de repente, quem conhece mais de corretoras descentralizadas podem comentar aqui abaixo, tá? Estou fazendo um, um, um vídeo aqui uh, honesto para vocês do que eu estou vendo, tá? Eu vou colocar um pouco de dinheiro, não muito dinheiro, porque vai que esse projeto aqui dá muito certo, né? Então, é interessante sempre ter uma, uma oportunidade. E a minha expectativa é, pelo menos, conseguir pegar o meu capital aí Inicial, pessoal, na, na no, do dia do lançamento, tá? Então essa estratégia uh, principal aí, tá? Tentar tirar o capital inicial para você ficar protegido se o projeto der errado, você não perder dinheiro, tá? Essa é a primeira estratégia. Mas é interessante, então eu vou tentar participar, né? Vamos ver se consigo pelo menos fazer isso. Então, pessoal, o que acontece? O Frederick me, me, me passou aqui né, uma, uma interface mostrando como vai ser a corretora. Eu vou deixar aqui a tela inteira para a gente dar uma olhadinha. Tá? Essa aqui vai ser a corretora. Só não, vou, quero, não quero compartilhar o link para vocês ali, porque ele não falou para mim se eu podia compartilhar ou não. tá? Então, a corretora vai ser mais ou menos isso aqui. Ó, tá? é mais ou menos isso aqui vai ser a corretora. É bem parecida com a Punk Swap também. Tá? Acho que a interface é bem, bem, muito parecida. Você vai poder fazer aqui, então, a, fazer os trades aqui. tá? Aqui três na corretora, vai ter aqui a questão de liquidez também. Essa tela aqui não se está pronta, você pode botar liquidez. Vai ter aqui as farms também, ó. Farms, vai ter também pools, né? Questão de, de afiliados também, tá? Que é interessante. A questão de afiliados pode ser uma boa aqui para o marketing deles, né? O que mais tem aqui, ó? Tem a questão de votação também, né? As pessoas vão poder votar propostas aqui para corretora, enfim, tá? Quem tiver os tokens, etc. Tá, então tá com a interface bem parecida aqui da, da, da Punk mesmo, tá, pessoal? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Vou deixar os links todos aqui abaixo na descrição do vídeo. Só queria mostrar para vocês essa oportunidade. De novo, é um projeto que é, é uma, uma oportunidade, mas tem. existem riscos para o pessoal nesse investimento aqui, não é dinheiro fácil, tá? Mas uh, Faça uma análise de vocês aí, me diz o que vocês acham, comenta aqui abaixo o que vocês acham do projeto da Crosswise, se você vai participar ou não. Tá? E vou estar disponível também no grupo Telegram, qualquer pergunta que eu possa responder, eu vou estar disponível para responder, mas vocês podem participar também do grupo do Telegram lá da Crosswise. Tá bom, pessoal? Então o vídeo, o vídeo é basicamente isso aí, espero que vocês tenham gostado, desejo vocês aí boa sorte no investimento de vocês, e a gente se vê aí na próxima. Um abraço!